Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha Eu sou a Sonzinha No tutorial de hoje vou mostrar como fazer este porta-moedas, coração e chaveiro de tecido Dentro pode colocar cartões ou dinheiro e do lado as chaves ou ficar agregado à sua carteira É muito fácil de fazer Se gostar Carreguem gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e a ativar o sininho que está aqui ao lado para quando eu editar um vídeo, vocês receberem a notificação e ficar a parte dos tutoriais. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Antes de passar os materiais que são necessários, eu vou dizer como eu fiz o coração. Vocês pegam um papel com a medida de 16 por 16, dobram ao meio... Metade de um coração. Depois recortam. E fica assim um coração. Que é este. Depois de vocês terem o molde do coração. Vão precisar também de. Dois quadrados de tecido exterior. Com a medida 16 por 16. Um e outro. Manta R1. Dois tecidos também para o forro. 16 por 16. Um fecho. De 20 cm, um tecido igual ao tecido exterior, com a medida de 4 por 6, um mosquetão, calcador de fechos, além do calcador normal, lápis ou caneta, tesoura, alfinetes, máquina de costura e ferro de engomar. No tecido exterior, vão arriscar do lado onde tem a manta. Riscam, fazem o molde daqui vão medir de cima para baixo e daqui para baixo 4 centímetros. E vão cortar com a tesoura ao meio, como este aqui. Coloquei por cima e risquei. Se vocês não quiserem fazer isto, podem fazer diretamente aqui no tecido. Cortam pela marcação, só no meio, dois metades. E é um forro. Vou cortar também, vou medir, está dentro do espaço, afinar e cortar, ficando assim. Duas tiras, duas maiores e duas pequenas. O todo o tecido exterior para cima, tendo cuidado de ver se esta parte de cima está virada para cima e não ao contrário. Tem que ser assim, vocês têm que colocar o fecho deste lado. O direito para cima, o fecho, o lado do cursor vai virar para baixo, ficando direito com direito e coloco do lado esquerdo o cursor. E o forro direito também para baixo. afinetar parte de cima. Com a máquina de costura e vou cozer daqui aqui, rematando início e fim e com o um calcador de fechos. Já cozi. Ficando assim, o direito para fora e o forro também. A outra parte do tecido exterior direito para cima, verificando se o molde do de coração está para baixo. O fecho direito com o direito do tecido exterior, o direito do fecho vou colocá-lo para baixo, ficando direito com direito, direito do forro, colocá-lo para baixo e vou alfinetar. Vou à máquina de costura e vou cozer daqui aqui, rematando início e fim. Já cozi, agora vou abrir. Direito com direito e direito com direito também do forro. Vou à máquina de costura e vou cozer aqui e aqui, para depois quando abrir a bolsinha o forro não subir. É com um calcador normal. Já rebati aqui a costura e esta também. Agora, esta tirinha de 4 por 6, ela já está vincada. Dobram a meio, podem até vincar com a unha. Abrem e dobram novamente ambos os lados para o meio. Como se fosse uma fita de viés. E dobram novamente. Cozer de um lado e do outro. Não é necessário rematar. Já cozi. No mosquetão, eu vou enfiar a tirinha. Aqui na argolinha, vou dobrar e vou fazer aqui uma costura de segurança. Já fiz aqui a costurinha de segurança. Agora, eu vou colocar aqui esta tirinha, mas eu preciso saber onde está a marcação do coração. Vou levantar o forro e vou marcar com um alfinete. Vou espetar para saber onde é. É aqui. Então agora vou abrir o forro, sim para ambos os lados e vou colocar aqui um mosquetão com a tirinha, alfinetar e fazer aqui uma pequena costura, para poder segurar, que se é mesmo em cima do fecho, assim, não é do lado que tem o cursor, é do outro lado, costurinha de segurança, agora vou colocar aqui debaixo o forro, sendo direito com direito, e na parte de cima, o tecido exterior, direito com direito, o molde que vocês têm coloco por cima o meu já está arriscado eu tirei e arrisquei este molde com a caneta fiz esta marcação a ambos os lados que é onde eu cortei para poder cozer o fecho que é este molde que foi cortado a meio e então como eu quero que isto fique centralizado então fiz ali a marcação e agora vou colocar novamente por cima direito com direito mas tendo o cuidado de colocar esta marcação que eu tinha feito do fecho mesmo em cima do fecho, e deste lado também. A marcação mesmo em cima do fecho. Para alfinetar, o fecho eu vou abrir um pouco, tendo cuidado de quando for alfinetar o fecho fixado um ao outro, vou à máquina de costura e vou cozer na marcação do coração por todo, rematando início e fim. Já cozi. Vou cortar o excesso. Cortei o mais rente possível. Aqui vou dar um pequeno golpe no meio. Só mesmo aqui um bocadinho. Vou descozer aqui um pouco. tipo por todo, para ficar pela marcação que foi cozida e fica certinho. Vou virar. Está quase pronta. Para ferro. Já passei a ferro, tenho aqui a abertura. Vou à máquina de costura, cozer por todo, poder fechar aqui a abertura. A tira fica para o lado de fora e cozem. Eu vou cozer por todo. Está finalizada. Vai ficar assim, não se vê a costura. Fica toda fechadinha, pode meter umas chaves, para colocar uns cartõezinhos ou algum dinheiro para uma saída rápida. Espero que tenha gostado e se gostou não se esqueça de clicar em gosto e deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos!